Boa tarde, eu sou Laureane Cavalcante. eu sou da Aliança Sonai, que é a empresa que é a proprietária do Passeio das Águas, e a gente está super contente de estar aqui hoje, eu vim representando esse segmento que é tão tradicional e tão conhecido, fez parte da vida de tanta gente ao longo desses anos de existência, e essa palestra ela chama a jornada out to que é do online para o offline, né? então a gente vai falar de convergência, do que é que os shoppings estão fazendo para fazer parte da vida das pessoas nesse novo momento de tanta tecnologia, comunicação e informação, né? mudança de comportamentos e tal. Eu vou começar com um vídeo, que talvez muita gente tenha visto. Ó. Os tempos de ouro do shopping center de a gente se pergunta né o que mudou eu trabalho com um monte de gente da geração Z e finalzinho dos milênios e eles dizem eles dizem que quando chegam na faculdade perguntam onde é que você trabalha ah eu trabalho numa empresa de shopping center e a galera fala puta mas shopping não vai morrer né e porque tanta coisa mudou o comportamento das pessoas mudou as necessidades mudaram aquilo de de a gente formar necessidade nos consumidores, nos frequentadores, já não existe, não existe como a gente interferir tanto na vontade das pessoas. E a, a gente foi investigar um pouco mais o que aconteceu e o que aconteceu é uma é uma série de comportamentos que isolaram as pessoas num mundo particular. É, quando a gente foi trabalhar os, os comportamentos, é, as pessoas e o estereótipo desse cara, que é o cara que fica no Playstation jogando com a galera à distância, é, é chamado de Alone Together. Então É o cara que está sozinho e junto ao mesmo tempo, mas do lado dele não tem ninguém, né? É, mais que isso, a gente está falando de comer correndo, né? Eu acho que a Campus é um exemplo disso. A gente hoje viu lá a, a, a praça de alimentação na hora do almoço bombando, a galera querendo comer super rápido para não perder um minuto do dia. Comprar sem tocar. E aí eu posso dizer que foi quando a gente começou, de fato, a ficar muito preocupado com o comportamento digital dos consumidores. É quando a gente começou a ver que o e-commerce estava crescendo é, é, exponencialmente, com os números de, de penetração nas vendas do varejo super elevados. E a gente disse, será que esse negócio vai acabar com os shopping centers? né Será que as lojas físicas vão deixar de existir? Porque todo mundo vai comprar pelo computador? Então, isso foi, sei lá, oito anos que essas perguntas começaram a povoar a cabeça da gente e que disparou uma série de, de estudos para entender o impacto do e-commerce nos nossos negócios, mas, principalmente, o impacto da tecnologia no comportamento das pessoas que nos frequentam. E aí começou o Netflix. O né? Netflix, é, virou a maratona mudou de significado, né? deixou de ser correr para assistir série em série. É, então a gente assiste tanta coisa, uma coisa atrás da outra, que não lembra nem o que viu hoje de manhã ou o que viu ontem, e vai contar o nome do filme, não sabe e qual é a temporada que você está do. É, tem uma, uma, eu vi um dia desse uma coisa engraçada, uma, uma charge engraçada, que era é, a 2 ou a 3, era falando de Stranger Things e de. Como era a espanhola lá, do roubo? Lá, Casa de Papel. Aí o cara fazia, ah, mas isso aconteceu na 2 ou nas 3? Aí ele, na 3, de qual? De Stranger Things. Depois, na 2 ou na 3? Na 3, de qual? Na Casa de Papel. Então, estava um caos aquela semana que lançaram as duas séries, todo mundo assistindo aquilo ao mesmo tempo e ninguém sabia o que tinha acontecido em cada coisa. Já já tinha roubo em Stranger Things e monstro na Casa de Papel. Né? E aí, para completar, chega o rap que entrega até dinheiro em casa. Né? Então, para que que eu vou sair de casa, pelo amor de Deus? Se eu namoro, se eu... Eu não pus aqui os namoros, né? É, se eu namoro, se eu peço, se eu como, se eu assisto, eu não tenho simplesmente motivo para sair de casa. Né? E aí vem a pergunta que Larissa me fala todo dia lá no escritório, quando ela diz que trabalha em shopping. Será que shopping vai morrer? Será que isso tudo não vai destruir a jornada das pessoas nos shoppings? Mas será mesmo? que essas experiências completamente solitárias, super ágeis e rápidas e absolutamente esquecíveis, da gente esquece de tanto que a gente faz, de tanto que a gente escuta, a gente esquece completamente o que fez na hora anterior, porque é um excesso de informação. Tem até o aquelas frases, tem até um acrônimo que chama FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, é medo de perder qualquer coisa. Eu, eu tenho que estar sabendo de tudo ao mesmo tempo, porque eu tenho um pavor de não estar informado da último namoro que acabou na novela ou da próxima temporada, eu tenho que assistir na hora que lança, quando a Netflix diz começou, já tem que estar lá, porque amanhã eu tenho que dizer que eu vi inteira. Então, é um negócio completamente alucinado e que deixa as pessoas num ritmo que a gente mesmo reclama, porra, minha vida está um caos, eu não tenho tempo para nada, mas a gente está fazendo dela um caos e sozinha. O que é mais chato e mais triste né, de tudo. E aí eu volto a provocar pelos anos 80 e eu vi uma vez, eu estava viajando e vi uma propaganda de um café, depois eu até esqueci o café, fui procurar um monte, eu não sei se sou eu, mas eu vou para cá. É, e a propaganda dizia, nascemos sociais. Eu disse, Pô, o café nasceu social, e é verdade, todo mundo convida o outro, ah vamos tomar um cafezinho, vamos conversar disso, vamos tomar um cafezinho. Eu tô, eu convido para tomar uma Coca-Cola, mas os shoppings nasceram sociais. né se a gente pensar a grande rede social, na minha geração, eu tenho 45 para 46 anos, e eu ia encontrar com os meus amigos no sábado, no shopping, não era para ir para o cinema, eu ficava sentada no chão, paquerando, vendo o menino passar, e comia um lanche, e não tinha dinheiro, e era sempre com um pouquinho de dinheiro no bolso. Mas aquilo era a nossa grande rede social humana. né E por que não resgatar essa... essa esse atributo tão forte que é o, o fato do shopping ser social, usando de tudo isso que a gente está tá vendo hoje, de tecnologia, dos aprendizados que a gente está absorvendo desses desses, desses, process, desses produtos que nasceram digitais, e conseguir captar essa galera que nasceu digital. né? Eu vi a internet aparecer, mas certamente aqui a maioria de vocês a internet nasceu junto. Tava, quando o Iago nasceu, certamente a internet já estava bombando. E aí, veio o desgraçado do celular, né? que tem agora lugar que não tem wi-fi, está ficando na moda agora tirar o wi-fi da galera para poder a galera conversar. Né? Ah, aqui você conversa, se você não pedir a senha do wi-fi, você ganha desconto. Tem um monte de coisa assim, São Paulo está mega na moda isso. Mas o celular, na verdade, foi o cara que ajudou a gente, depois da provocação do e-commerce, foi o cara que ajudou o, o segmento de shopping centers a entender que a gente consegue conversar, pela primeira vez a gente conseguiria conversar com o um consumidor, chamando ele pelo nome. Então, o shopping, se vocês que são frequentadores e que veem isso que está acontecendo aqui, a gente não tem acesso a esses nomes desses visitantes. Sei lá, 40 mil pessoas passam aqui no fim de semana por dia, e a gente não sabe o nome de nenhuma delas. Elas simplesmente entram no estacionamento, compram numa loja, ou tomam um sorvete ou vão no cinema. E eu sequer posso chamar aquelas pessoas pelo nome. Então, o primeiro passo que a gente deu nessa jornada... Eu estou falando de uma empresa que tem 40 shopping centers no país todo. tá? E o primeiro passo que a gente deu foi absolutamente banal. Foi ativar as redes sociais de uma forma que ela pudesse nos dar inteligência e conhecimento desse consumidor digital para a gente poder migrar essa, essa aprendizagem para o físico. Né? Então, a gente viu que pelo celular e pelas redes sociais, era a primeira vez que eu conseguia dizer Oi, Thalita. Oi, Larissa. Oi, oi, Sandro. E a gente, puxa, a gente conseguiu falar com um cliente do shopping, um cara que adora, que pode ser um promotor da marca e tal. Então, a partir das redes sociais, a gente começou a ver o potencial que juntar o melhor que tem no digital com o melhor que tem no físico, com esse grande hardware, que é, é como eu tenho chamado ultimamente, que isso aqui, quem, quem diria que ia ter um campus party profissa full dentro de um shopping center? Isso aqui é um hardware com um monte, um monte de software dentro, que a gente atualiza o software, igual a gente faz com o celular, a gente atualiza o conteúdo... A gente se atualiza todos os dias, então, se a gente não olhar... E é engraçado porque isso tem muito a ver, agora pensando, eu ouvi a menina, a Ciranda, falando. É, quando você pensa em startup, é exatamente isso, né? eles se dão ao direito de mudar todos os dias. Tem a expressão pivotar, que é quem diria que um dia a gente poderia pensar em pivotar um, um evento dentro de um shopping. Fazer um negócio que hoje não deu nada certo, amanhã ele consegue ser completamente diferente... Mas, antes, os contratos da gente eram tão engessados, eram tão longos, que nos obrigavam a levar com aquilo que não ia correndo tão bem durante um montão de tempo. Hoje, ninguém tem mais paciência para levar com uma coisa que não está correndo bem. Então, se eu, amanhã alguma coisa que vocês aqui observaram não estiver melhor do que hoje, vocês vão bater na gente, vão nas redes sociais, vão no, no, no aplicativo da Campus, que eu já vi hoje coisa, porque a tolerância é, é nenhuma. né? A gente está muito pouco tolerante para... A gente contribui com a informação, a gente fala o que não está legal. Se o cara não corrigir, a gente diz: pô, esse cara não me quer lá dentro, pronto, eu vou para o outro. É simples, é rápido, né? Então a gente observou que aprendendo com o digital, a gente conseguia melhorar e muito. E ainda tem muito mais. Tudo que eu falar aqui tem muito visão e muito gerúndio, tudo acontecendo aos poucos, porque prevê muito investimento, muito, muito sangue, muito suor também. E daí. Voltando a pensar nos, nos celulares e nessa rotina, nessa jornada que começa no online, a gente, a gente diz que nenhum consumidor vai ser 100% online ou 100% físico. Ele vai ser momentos 100% momentos online, momentos físicos depois ele vai voltar a ser abordado online. Então, se, se a gente pensar que todo consumidor de shopping center está aqui fisicamente todo o tempo, enquanto ele não estiver aqui, eu não consigo falar com ele, esquece, você está... Você está fadado ao insucesso muito rapidamente. E o que a gente vê é, por que não começar a criar oportunidades para essa busca começar em casa e essa encontra por um produto começar em casa e ela terminar no shopping? Por que não marcar um encontro a partir de uma rede do shopping com alguns amigos e terminar no shopping? E por que não, na hora de ir embora, eu não volto a oferecer alguma coisa de um evento que você acabou de visitar no shopping? A gente aceita isso tão bem quando a gente entra no site da Amazon procurando, sei lá, um, um CD de sei lá de quem, ou um livro, não sei de quem, e que aquilo depois invade a gente em todas as plataformas que a gente usa. Aquele conteúdo, sei lá, do fogão que você está procurando, ele te inferniza o resto da vida. Por que, é que o shopping não pode agir como um mecanismo social digital? Né? E daí todo o resto é marca para encontrar no shopping a gente brincava muito antigamente ai ah, quem começou a namorar no shopping é igual gente é igual os encontros acontecem dentro dos shoppings e aí vem quando a gente começa a estudar esse negócio a gente começou a ver que os shoppings ele tem um, ele tem um papel muito além do de, do, de virar um, um centro de comércio né um centro de varejo um centro de compras é, e, e fomos trabalhar com umas consultorias mais modernas que começaram a ver quais são os atributos que a gente pode conectar e que estão naturalmente conectáveis ao shopping e que permitiriam que a gente agisse de uma forma como eu falei antes o shopping sendo a grande caixa e que eu tenha flexibilidade para alterar aquele conteúdo lá dentro quais são esses pilares que podem afetar a vida de cada uma dessas pessoas então a gente é, a educação é um deles, essa é a segunda campus party que acontece num shopping, mas é a primeira full que acontece num shopping, e o segundo shopping também é nosso. Então, a semana passada teve a primeira edição de uma Campus Party, era uma, uma Pocket, que aconteceu em Campinas, num shopping da rede Aliança Sonai, e agora tem a nossa maravilhosa, eu ia botar uma foto que eu tirei hoje, gente, mas eu não consegui. E a gente tem aqui hoje essa quantidade de gente num evento absolutamente impensado, sei lá, de, de acontecer dentro de um shopping, até a primeira vez que ele acontece, a gente diz, putz, faz sentido. Né? É, eu sempre vou na campus de São Paulo, é gigante, e eu dizia, nossa, precisa de muito espaço para fazer um negócio desse, esquece. Mas está lá, o camping está lá, à noite, um espetáculo, é, tudo funcionando exatamente igual aquelas campos maravilhosas que eu vi em São Paulo. Eu disse, porra, é dentro de um shopping nossa Mal, né? A gente agora quer pressionar o Francesco para levar para os outros shoppings. O outro pilar que a gente vê que o shopping tem um papel muito importante, parece que não, é a mobilidade. E por que, que isso é tão impactante? Quando um shopping vai ser construído, esse é o caso aqui também, mas aqui menos, porque a gente não está falando de um grande centro urbano, a localização, mas quando você põe um shopping em um grande centro urbano, o tráfego que aquilo gera, ele afeta profundamente a cidade. Né? Então, o impacto social é gigante, mas o impacto físico ambiental é gigante. Então, existe uma série de compromissos que os shoppings é, assumem para que isso seja minimizado. E a mobilidade, hoje, é um dos maiores problemas que a comunidade só sente. Né? E aí, é, levar os aplicativos de, os aplicativos de transporte, Carro, de bicicleta, eu nem sei se aqui em Goiânia tem as bicicletas, tem alugáveis? Tem. E, e, e ser um shopping sem um bicicletário hoje não é aceitável. Um shopping sem uma parceria, sem o um endereço do Uber, exatamente onde você vai pegar, é inaceitável. Porque você vai esperar o Uber lá no um lado e ele diz, ah, eu tô a 700 metros de você. Porra, vou sair correndo para pegar Uber. Então, assim, são os mínimos detalhes que antigamente era super simples. Pega um alvará da prefeitura, pega um alvará com uma cooperativa de táxi, está tudo certo. Hoje não. Hoje todo dia sai um aplicativo novo, a gente vai ter que ter a parceria com aquele aplicativo novo para as coisas funcionarem. E para vocês que têm essa, essa jornada já tão, tão nativa, tão, tão habituados com essa jornada conseguirem viver com, a, com fluidez essa, essa transição entre o que vocês vivem online e o que vocês vivem aqui. O outro pilar é o pilar da conveniência. E, e o rap é parceiro de um shopping nosso em Campinas, o tal que era um shopping gigante como esse, que para o Rappi ir buscar um produto dentro dele, ele tinha que parar a moto na rua, sair correndo loucamente para ir buscar um produto dentro do shopping, e você em casa era penalizado porque ele não conseguia fazer aquilo num tempo satisfatório. Então, o que é que acontecia? Ele simplesmente deixava de comprar no meu shopping, porque o meu shopping não tinha uma parceria com ele para que viabilizasse que aquele aquele aquele serviço fosse prestado com oh, maestria. Morreu? Alô? Está funcionando? E, e, e rápido. Não sei, acho que não tá, né? Não tá Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Agora? Será agora? Tá. Então o RAP traz o RAP para dentro. Traz é, é, tudo o que for natural para o um, um consumidor. Hoje a gente tem que trazer para dentro, para esse tal desse hardware, para que as coisas aconteçam. A outra iniciativa também é o primeiro primeira tentativa e primeira experiência nossa com o Marketplace. Então criamos um Marketplace de Shopping Center. Ah, mas vocês estão fazendo isso, vocês vão esvaziar o shopping. Não, o que eu quero é que você entre na minha plataforma, reserve o restaurante, faça a compra de um produto e aí eu vou perguntar, você quer receber esse produto no restaurante? Ao invés de você ter que ir, não sei aonde buscar e tal. E aí você não paga frete, você está no shopping que você prefere, mas fazendo só o que você queria fazer. Então a ideia é levar o melhor do digital, unir com tudo que o shopping pode proporcionar. O shopping é hoje considerado a última milha. Se você pensar no shopping como. O home eu gosto de dizer isso. Se você pensar no shopping como centro de distribuição, você... o centro de distribuição está perto da sua casa. Então é diferente de eu comprar na Magazine Luiza e o produto vir lá do interior de São Paulo, levar três dias para chegar aqui e o custo do frete. Então, o shopping pode ser um excelente distribuidor de produtos e, ao mesmo tempo, gerar satisfação nesse consumidor que já conhece ele tão bem. Um outro pilar é o pilar da cultura e é o impacto que os shoppings podem proporcionar nas comunidades em que eles atuam. Então, aqui tem um exemplo daqui do Passeio das Águas. Foi um projeto de grafite que a gente fez aqui dentro. Parceria com artistas locais. Então, tem promoção da cultura local de cultura de uma forma geral. as pessoas vocês entenderam o processo criativo das pessoas e dos artistas. E o próximo é um projeto que a gente fez em Londrina. Que não foi dentro do shopping. Esse projeto aconteceu na rua, no entorno, que é uma área relativamente degradada. E a gente se juntou com os comerciantes locais para fazer um trabalho de revitalização da região. O Corteirão das Artes nasceu na necessidade de melhorar a imagem do quarteirão. Fizemos uma parceria com pessoas, grupos e empresas que foram capazes de viabilizar todo o projeto. Agora o curador do projeto vai falar. Bom, a gente reuniu aí 40 grafiteiros né, de vários estados, de São Paulo, daqui do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais para a gente poder fazer esse evento que é o que é um evento inédito né, na cidade. A gente nunca teve algo parecido né, com essa estrutura toda que a gente teve aí, né? E trabalhos nessa proporção. E a gente convidou a comunidade para vir assistir a esse movimento e a gente hoje conseguiu pressionar as instituições da cidade, a empresa de eletricidade é, melhorou a iluminação da região. Então, a partir de um passo que uma empresa dá junto com outras, ela consegue criar uma série de, uma série de, de cobranças, vamos chamar assim, que... A cidade se mexe para melhorar aquela qualidade de vida. O movimento que a gente viu ontem aqui, a campus acontecendo em Goiás pela primeira vez, e o governador assinando um decreto na frente de todo mundo, assumindo a responsabilidade de criar um movimento de incentivo à inovação no Estado. Então, na medida em que alguém dá um passo, é natural que muitos outros andem junto, e esse é o papel do shopping, ser mobilizador social também. O outro pilar... É o pilar da diversão, que é a cara do passeio das Águas. Vou falar, esses são é um malucos. Passeio é uma festa. Ai, né? É um desafio muito grande. Não tem muito desafio, cara. É difícil. Quem imaginava é dolorido, o banana acontecendo dentro do Prazer. É quem é de Goiânia sabe o valor e o tamanho desse festival. E ninguém nunca imaginava, porque shopping é careta, Eu jamais shopping vai fazer um negócio desse lado Eu e do Fabrício e da, do time, de poder viver isso, a gente tava brincando, é muito viciante assim. Eu a sensação despertado. da catarse coletiva, o legal é ver a, a galera decolando e a gente também, entendeu? E a música da nação zumbi na minha cidade Falar vocês precisam falar é a nossa voz que vai chegar mais longe. Esse é o software novo que você sabe para o shopping, esse e um montão de outras. E aí, eu trouxe um fofinho também de criancinha. Tá muito adulto esse negócio. E aí, a gente foi fez uma parceria com a empresa de ônibus para trazer a galera. Toda a cidade para conhecer a decoração de Natal e o show de Natal do Passeio das Então, isso é um esforço junto com um, um, a, a instituição, com a prefeitura, com a secretaria e com o Ocupamos a cidade de certa forma, então, se vocês observarem, é, a gente sai da casca, né? a gente deixa de Natal de a obrigação dentro do shopping, isso aqui não está dentro do shopping, mas isso aqui lá dentro cria uma oportunidade, uma infraestrutura para esse, esse evento que nunca aconteceu antes, então hoje o almoço para mim foi a constatação de que um evento desse porte dentro de um shopping center faz todo sentido, E porque lá em São Paulo eu não conseguia comer com a facilidade que eu consegui comer aqui hoje. Outro pilar que a gente também acha que tem que estar vai estar conectado é o pilar do trabalho. Então hoje é muito fácil você encontrar a galera na praça da alimentação usando uma tomada da mesa, sentado num banco usando o Wi-Fi. Então a estrutura de o trabalho hoje não existe mais dentro de dentro do escritório somente, né? Cada vez mais tem mais flexibilidade, é, não tem lugar para trabalhar. O celular é uma ferramenta de trabalho. E além de a gente disponibilizar em alguns shoppings espaços de co a gente também começa a atrair investimentos de empresas que põem os seus escritórios dentro do shopping. Então, isso aqui chama Softbox, é um escritório que está dentro do Uberlândia Shopping, que tem carinha de Google, é uma empresa de inovação, e que agora tomaram a decisão de construir, comprar uma fração do, do estacionamento e vão construir uma torre para colocar todo o grupo, são mais de mil colaboradores, Dentro do estacionamento de um shopping center Porque a infraestrutura que um shopping Proporciona Ela é infinitamente é, é, Na verdade ela é Absolutamente útil e importante para o empreendedor Pensar em alguma coisa como satélite De um shopping né? Um outro pilar que a gente Costuma ter, dar muita importância E é que antigamente, naquela década de 80 ali Era muito esquecido Porque aquela clarabóia lá do Stranger Things Só servia para um monstro aparecer né? Porque antigamente não tinha clarabóia então, aquela coisa do teto de vidro, aquela coisa do, da luz natural, esquece. Antigamente era faz a caixa quadrada, esquece a hora, deixa a galera passar o tempo perdido. Vai dar isso hoje, vai pôr a pessoa numa caixa no escuro, sem ter, sem ter ordem sobre o próprio tempo. E a natureza, e abrir o teto, e tudo isso faz parte hoje de uma necessidade. As ruas estão convidando, os parques estão revitalizados, estão mais seguros, as pessoas estão correndo na rua. Então, os eventos estão acontecendo na rua, então a gente tem que se adaptar a tudo que está acontecendo na cidade, na vida das pessoas. E colocar a natureza, nem que ela seja minimamente fake, que é o caso dessa, mas está lá a criancinha servindo de morro, a, a galera comendo, o outro sentado. Normalmente nesse espaço aqui a galera fica sentada trabalhando, tem um mega Wi-Fi aqui. Tirar as pessoas do, do hábito de, no shopping você tem que estar andando, entrando em loja e sair correndo. É? O Manauara Shopping é um shopping que está em Manaus, naturalmente, e, e tem um buritizal nativo dentro dele. É, quando a gente comprou o terreno, a gente observou que existia um, uma floresta, uma mini floresta de buriti, e seria um absurdo. A gente, na verdade, poderia ser preso se estivesse derrubado. Mas a ideia foi, vamos então fazer o projeto do shopping em função da definição daquele terreno, do que aquele terreno tinha. Então, isso aqui são os três pisos do shopping, o shopping praticamente todo virado, voltado para o Buritizal, perdeu-se espaço comercial, perdeu em número de lojas, mas existe um respeito, uma convivência entre a natureza e o shopping e esse espaço é um dos espaços mais lindos. Aqui fora tem umas mesinhas, mas a gente tem aqui embaixo, para frente disso, um córrego, uma, uma fonte da água natural e aquilo dali, lógico, o meio ambiente, tá, a galera do meio ambiente está de olho, mas a gente tem certificação, é, é, certificação de ISO 14001, que é a certificação ambiental, em todos os shoppings, exatamente em todos não, em 10 shoppings, todos não, porque agora são 40. <risos> e, e a preocupação da gente de conviver, e fazer com que a, a natureza conviva bem com as nossas construções é, é gigantesca. E usa-se, é o mesmo shopping, só que na parte de fora. Isso aqui está voltado para a rua, um parque que é mantido pelo shopping, mas é um shopping que você chega e é absolutamente encantador. E desde que a gente consiga terrenos maravilhosos, sempre vai ser assim. Um outro pilar... É o pilar da gastronomia, que não pode ficar junto. Acho que já faz algum tempo que a gente tem esse tipo de investimento em shopping center. Babe, Mas isso aqui eu não pensava me que fosse ver num shopping um dia. Essa galera era como it se você estivesse aqui it no setor, no Bueno. Então estão falando de restaurante, Bar, é se e o que é mais legal é que esse vídeo foi feito pelos três restaurantes em conjunto. Então não é uma coisa que já é uma coisa que é pelo próprio investidor, pelo próprio social a gente comportar esse tipo de negócio dentro do shopping. But they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. come my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. E você vê todo isso. Isso, isso tra traz para a gente a necessidade de revisitar esses conceitos né, dos shoppings, essa, o propósito que a Ciranda falou tanto, é guiar novamente esse propósito e discutir com a comunidade, discutir com os frequentadores, discutir com os proprietários de loja. Qual é o propósito hoje do shopping center? Né? Como é que eu vou fazer ele ser interessante para uma galera que tem tanta atratividade, tem tanta coisa acontecendo em volta, e o shopping fica naquele capítulo, ah, eu não quero comprar nada, não vou no shopping. Então, acho que o primeiro desafio passa a gente parar de chamar ele de shopping <risos> e olhar para ele como um centro, um espaço de viver, um espaço onde tem muita vida. E estamos falando de natureza, estamos falando de educação, estamos falando de trabalho, de gastronomia, de encontro, de social. E passá-lo a chamar de Life Center. Então, essa é a nossa visão para o futuro. É nisso que a gente vai tem trabalhado, quando a gente criou a campanha e criou esses projetos todos aqui dentro, a campanha de o, o passeio é uma festa, é de fato o que a gente quer que ele signifique na vida das pessoas, e essa festa pode ser, porque meu trabalho às vezes é uma festa também, então essa festa, a campus não se chama festa em vão, e ela não é uma festa no fim do dia, né então tudo pode ser uma festa, né e acho que o maior desafio é a gente virar essa ficha... Na cabeça dos empresários, dos acionistas, isso é um desafio contínuo que depende da gente que faz os shoppings, de mostrar que guiar o shopping somente para compras é um erro graço e acho que a gente está conseguindo fazer esse movimento. É, era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Estou é, à disposição para a gente conversar e trocar ideia. Se eu precisar de ajuda, eu tenho um monte de coleguinha aqui também hoje. Mas era desmistificar essa coisa de que o shopping está velho, é ultrapassado, não está pensando no futuro, eu acho que o mais importante é, lá fora tem lá uma experiência que a gente criou para o shopping do futuro, uma experiência que você, que, com, com, com óculos, ai meu Deus, em realidade virtual, parece uma velha falando, e, e essa experiência, ela coloca o shopping na visão de 2033, como é que a gente enxerga o shopping existindo daqui a quantos anos isso? Tre... 2033, pô. Um monte de tempo, né? 14 anos. E aí convido vocês depois para conhecer a nossa visão do shopping do futuro. Está aqui quem por acaso meu que Code acordo tá meio cortado, mas eu acho que dá para pegar aqui. Meu... Tem meu e-mail aí, tem o site da empresa para vocês conhecerem melhor. E a galera do passeio das águas está aqui também para convidar vocês a experimentarem ele até domingo. Está aí à disposição. Tem até dança na praça da alimentação pode gritar lá dentro, o, né? É, quem quiser perguntar alguma coisa, o Iago trouxe uns brindes aqui para a galera aqui. para os cinco perguntarem primeiro, é massa, né? Isso que a galera vai perguntar, mesmo que não queira perguntar agora. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada por terem vindo e obrigada pelo convite, Campos. É uma honra. Oi. Oi. Oi. Vai lá, tenta lá, mais. É... fala assim de frente. Ó. Bem, meu nome é Thaís e eu vejo assim, o shopping muito, às vezes, como vitrine. Às vezes eu venho cá, experimento alguma coisa, olho o produto e às vezes compro na internet. Eu moro aqui do lado, então, eu desde quando abriu, eu frequento aqui, malho aqui, então, estou sempre no shopping. Né? Quase todos os dias eu estava aqui. É... Mas a gente vê na China, no Japão, os processos, por exemplo, você compra hoje em dia... Você vê aquelas coisas e o que, que o shopping hoje em dia no Brasil está se preparando para isso? O que é uma realidade? Hoje em dia, assim, na China, né? nesses países você compra lá, e você só chega com cartão ou com o celular lá, não precisa nem... O que, que, que vocês estão preparando para isso no futuro? É algo que eu, que eu, que eu tenho curiosidade de saber. Uhum. É um pouquinho isso que a gente está falando. O shopping deixar de ser o espaço simplesmente para efetuar a transação né, de compra. Então, você vai. Você falou, eu experimento roupa, às vezes nem compro aqui, já sei o meu número, já sei tal, chego em casa, compro pela internet. É, falo, teve um tempo que se falava que o shopping ia virar showroom. E, só que já faz muito tempo isso. E ele não virou showroom ainda. Então, assim, se a gente trouxer e fizer disso aqui, a gente tem um estudo que diz que transformem o shopping num parque, né? É meio radical transformar o shopping num parque, mas transformar num parque no sentido de você viver o shopping de uma forma que não seja viver shopping, né? Viva o mall, viva o espaço e traga experiências para dentro desse espaço. A experiência, inclusive, em termos de transação comercial. Então, é, é lá agora no Dom Pedro que é o shopping de Campinas é um grande shopping de, é, é o é shopping tem sei lá montão é quase o dobro desse shopping aqui ele tem 400 e tantas lojas e a gente criou o marketplace do Dom Pedro então as pessoas vão comprar online mas e aí e aí que eu vou criar uma oportunidade do lojista tirar o produto de dentro do estoque dele e não do centro de distribuição de eu entregar com, em duas horas na tua casa sem você precisar pagar o frete enorme, paga o frete muito mais barato, ou de você, na hora que vai para o cinema, você pode no meu site, comprar o ingresso do cinema, comprar a camiseta, passar aqui na hora de ir para o cinema e pegar seu produto sem pagar frete. Então, assim, é, eu não consigo enxergar ainda, aqui no Brasil, acontecer o que está acontecendo em alguns lugares na China. Eu acho que o, a China está um bicho diferente, porque é um mercado extremamente controlado, né? e esse mercado controlado proporciona certas experiências que a gente aqui acho que vai demorar a ver, do tipo drone entregando coisas na tua casa, socialmente complicado, é, estrutura, infraestrutura complicada e acho que não é tão radical quanto lá as mudanças, mas se a gente humanizar um pouco mais esses espaços e... É, promover uma relação mais próxima com você que chegou e comprou no meu eu tenho que botar o marketplace correndo aqui porque essa menina não compra mais no shopping gente e, e a ideia é essa é se preparar nesse sentido mas não só pensando enquanto você vai gastar aqui dentro eu quero estar na tua memória que para você lembrar que aqui você pode fazer o trabalho com a galera da faculdade porque aqui tem um wi-fi legal aqui você vai para um bar legal porque tem um bar legal aqui você vai para um show legal e aqui, você, eventualmente, vai lembrar que, putz, lá tem azar, eu vou comprar minha roupa. Então, isso vai ser uma coisa fluida, né? Que vai surgir naturalmente. Dá pra viver assim? Vamos ter que viver assim. <risos> Licença. Tem que dar o brinde à menina, minha gente. Ah, que maravilha. Meu nome é Rosane. Eu... Cadê, Rosane? Oi, Rosane. Olá, prazer. <risos> Também. É, não querendo fazer propagandas, mas eu acompanhei... Durante vários anos a, As alterações que foram feitas Sobre essas questões de concepção No shopping Flamboyant tá. né? No shopping Flamboyant No início ele era um quadrado Não havia clarabóia Não havia iluminação Era uma coisa bem fechada Era a caixa mesmo né? E com o passar do tempo Ela foi modificando inclusive Sobre essa questão da alimentação Na parte externa, a parte gourmet externa Né? Isso foi um processo, foi sendo ampliado. Está é, acontecendo isso na maioria dos shoppings, essa separação da praça de alimentação com a loja. Isso é uma coisa muito interessante, porque, igual, aqui, por exemplo, eu posso trazer meu animal, eu posso trazer meu cachorro. É, tem a parte onde eu posso é, interagir com a minha família e estar junto com o meu, meu animal. Exatamente. E isso é uma coisa muito legal. No passar dos anos, antes não era pensado nisso, você, você tinha um animal você não podia Total, ser. não se misturam, as coisas não se misturavam, Exatamente. né? Exatamente. Aqui existe esse cuidado, existe o cuidado com o fumante, existe o cuidado até na época de Natal, com os eventos, a praça de alimentação, Todo, tudo, tudo, toda essa questão pensada, ela foi evoluindo com o tempo e aí foi trazendo mais comodidade para o ser humano. Essa questão das lojas, isso acontece muito. É, você, pode, você olha um produto na internet, você vê o preço, você liga na loja, a pessoa fala Vem cá que eu faço uma proposta para você Ou você compra pela internet e pega na loja ou você vai na própria loja e já adquire o produto Exatamente Não tem mais essa questão de, da, da, da distância da, Nem de acontecer só num lugar, então não é que você começa e termina aquela jornada na internet ela vai, ela vai migrar né, de lugares Exato e de idade, a questão do não pagar frete, isso ajuda para um é mais. Eu passei por uma experiência dessa na Magazine Luiza há pouco tempo, comprei um produto, fui na loja e peguei tava Estava no seu alcance, então assim, a ideia é a gente se colocar no lugar e com o serviço que o cliente precisa. Então imagina, na medida em que eu te conheço melhor, que você comprou na minha plataforma, eu eventualmente vou saber um pouco mais sobre você mais para frente eu vou saber que você tem algum familiar que você tem algum familiar que precisa de cadeira de rodas eu quero é um dia que você chegue na minha plataforma reserve a vaga no estacionamento e eu deixo lá a cadeira de rodas não que você chegue aqui saia do carro com alguém porque você sozinho não consegue então isso são são experiências que a gente deseja essa tal visão do Life Center, é de te oferecer a prestação de serviço completa, né? A experiência completa. Boa, fluida. Obrigada. Boa Oi. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Matheus, eu sou engenheiro ambiental, eu vou fazer uma pergunta nesse Meu nome é Matheus, eu sou engenheiro ambiental, e vou fazer uma pergunta nesse nível. Não é uma crítica, é só uma dúvida mesmo. Porque eu estive no Dom Pedro, mês passado. No então... Dom Pedro? Isso. É um shopping gigantesco, e aí tem esse shopping aqui, que é de concepção gigantesca também. E até onde vai a premissa ambiental do grupo de vocês? Não falando só na questão do que valoriza a estética, porque a estética do Buritizal, ele também agrega um valor completamente, né, completamente. A, a moeda verde. Então, até que ponto é a premissa ambiental de vocês? É 100%. Se pudesse ter mais, podia, e seria... Eu falo de, totalmente de boa em relação a isso. Os shoppings são todos certificados diesel 14001 e isso, só isso já nos obriga a ser 100%. Porque tem auditorias anuais, tem renovação dessa certificação, custa muito dinheiro. E a nossa, a nossa premissa sempre foi manter as certificações, porque isso faz parte do DNA da companhia. Agora, é, se eu te disser que no Dom Pedro, é, eu não me lembro o mês desse ano que eu vi o relatório, 89% a taxa de reciclagem do Dom Pedro. É uma coisa que não, ninguém na vida pensa que pode um dia conseguir. 70% no passeio das águas. O Fábio é o superintendente aqui do passeio das águas. 70% a taxa de, de, de, a taxa de reciclagem daqui. Então, a gente tem metas ambientais super agressivas de consumo de água por visitante, consumo de kilowatts por visitante. E para isso, todo dia, buscando soluções, tecnologia, LED, compra de energia onde deve ser, energia limpa. Então, tem um compromisso inteiro com a cadeia. Uma, uma, os pilares de sustentabilidade são muito exigidos na empresa. Um dia, se você quiser fazer uma visita, ó, vai no Fábio É massa. Vale a pena. É, boa tarde. O, oi, boa tarde. É, meu nome é Wagner. É, eu não sei se você conhece, mas tem um shopping aqui em Goiânia que também fez uma proposta, Shopping Conceito, mas que ela tem recebido muitas críticas, que, na verdade... É, não parece não ter funcionado tão bem no que tange a relação da experiência que é o Araguaia Shopping, Sim. que é um shopping rodoviária. Né? Sim. É, há uma crítica muito grande porque acabou, é, e eu não sei como é que você trabalha essa questão de risco, de não virou nem um bom shopping nem uma boa rodoviária, né? porque acaba que é um shopping, é, é, é, assim, uma grande galeria mesmo, você não tem uma, uma, nenhuma relação emocional, nenhuma relação estética, com o espaço da rodoviária, a rodoviária virou um espaço quase que é, anexo. Sim. É um outro, você entra na rodoviária você esquece que você está dentro de um shopping, o serviço é bastante ruim. Aí, não sei, se você conhece, como é que você diagnostica isso e, e antecipa para que, por exemplo, não é só colocar um jardim do lado de fora, porque senão você pode correr no mesmo risco do Araguaia. Total. Né? Total. É, falando do Araguaia, eu vou responder como eu responderia para uma startup. Eles tentaram, né? Eles tentaram. Então, quantas coisas que a gente já não tentou também, tentou sempre pensando no melhor, em, em prestar o um melhor serviço. E, às vezes, não funciona. Então, assim, eles tentaram juntar um serviço de, de, de utilidade, que é uma, uma rodoviária com o um shopping, que eu acho até que faz bastante sentido. Em Londrina, a gente tem a rodoviária super perto do shopping. O Fábio trabalhou lá um tempo e, e faz todo sentido. O que é que a gente tem lá dentro? Lockers, tem tudo o que é necessário para você atender aquele viajante que vai passar o dia, que usa a sua praça de alimentação para deixar uma mala, para fazer uma reunião de trabalho. Põe a reunião de trabalho lá dentro também. Então, é, eu acho que o Araguaia está tentando. Eu conheci até o superintendente lá semana passada, num, num evento que eu fui. Está tentando, já disseram que acabou. Mas deixa eu dar o último brinde, pô. E eu acho que a gente não pode mais é, não tentar fazer melhorias pensando que amanhã eu não vou conseguir manter. Eu acho que quando você tenta, você se obriga a manter. sabe? Então, a campus vir para cá, o governo nunca mais vai poder deixar de fazer depois do que eu vi hoje aqui. É isso, eu acho que a gente consegue, e a gente faz isso lá dentro, hein? a gente pressiona os chefes dessa forma, fazendo, que alguém vai lá e vai cobrar para acontecer, né? Obrigada. É a última, gente, acabou o tempo, desculpa. Não, ah, uso o meu. Então, eu estava me programando até para outra palestra, a gente estava gravando uma live ali, quando eu vi as imagens tal, você mexeu comigo, inclusive, parabéns pela palestra, achei super dinâmica. E você mexeu com coisas dentro de mim, assim, que nem eu tinha pensado. Porque eu tenho uma relação muito emocional com esse shopping. Porque como eu sempre morei no Quarteirão de Cima, desde a década de 80 eu nasci aqui, eu brincava aqui. Quando era a fazenda caveirinha ainda, que aparece na nota fiscal, eu subia no pé de tamarindo que tinha aqui, que a minha avó morava na esquina e eu no Quarteirão de Cima. Então, eu tenho muito carinho por aqui. E teve você passou por vários pilares, eu fui anotando tudo, já fui tirando as minhas agendas aqui, anotações... É... E aconteceu uma coisa aqui não é, não é muito denúncia Apesar que eu também sou ativista social Aconteceu uma coisa que me marcou muito aqui Eu estava na fila do Bob's E um cara na minha frente com uma criança Se irritou com o com um atendente E eu vi que foi uma falha de comunicação Porque ele queria que fossem duas vendas separadas E aí ele vira para o menino Se irritou, começou a gritar Vira para o menino e fala assim Olha só o que eu ouvi aqui dentro da Praça de Alimentação E eu estava com um colega ativista também Ai, no, né? Olha aí que palhaçada, que bagunça aqui, porque esse aqui é o shopping de periferia. Eu vi isso aqui dentro. E aquilo mexeu tanto comigo por conta dessa memória, a, a, é, essa memória afetiva que eu tenho. E eu comecei também a defender, eu falar periferia? O que, é que você vai ensinar para ele que é periferia? Se é periferia, porque que você não foi em outro shopping? mas aspas, burguês. Por que você veio aqui? Eu comecei a gritar na praticamente ação, parou, tinha outra amiga ativista. Já gra... é, eu já tinha feito tantos protestos, já, né? já é comum, sábado estamos na rua de novo, enfim, mas assim, gravei aquela cena, porque aquilo mexeu muito comigo. Porque aí, dentre os pilares que você tocou, tem o recorte social. E a gente sabe que tem shoppings em Goiânia que filtra filtra pelos minutos no estacionamento e etc. E, que, e é isso que eu acho massa no Passeio. É, ele, eu me sinto bem aqui, ele é um shopping nosso, ele é o um shopping da região norte, da região noroeste. Nor nor nor nor Região Norte essa que desde o plano diretor, quando Goiânia foi criada 33, tem um apelo ambiental muito grande. Então eu acho que ele tem tentado respeitar isso também. Ah, então a pergunta é essa assim, depois dessa quase desse divã aqui pelo pelo shopping para essa questão que aconteceu que me e me pegou muito. Primeiro, ah, como você vê essa questão dos recortes sociais nos shoppings e qual que é a identidade do shopping no Brasil para você? A gente viaja para outros países e vê isso. Ah, às vezes shopping é tudo igual. Com algumas diferenças, como a Thaís citou, a gente fez uma comitiva para a China, nós somos, somos da Associação de Jovens Empreendedores de Goiás. Então, a gente viu algumas diferenças, inclusive, lá ninguém paga em cartão de crédito, é só QR Code. Mas, na Europa, por exemplo, qual que é a identidade do shopping brasileiro para você? E aí, esse recorte de classe também. Eu vou começar pela segunda. Você respondeu a segunda. A identidade do shopping brasileiro é que a galera chama de meu. É emocional. É, eu, falo, eu morei em Portugal, que é o mais parecido até com aqui. Não existe absolutamente nenhuma relação emocional com os empreendimentos comerciais. Eu entro, compro e vou embora. Então, você respondeu com seu depoimento a segunda pergunta. Então, aqui, se a gente se desconectar emocionalmente das pessoas, a gente é esquecido. Ou vira simplesmente conveniência. Aí você vai acabar pedindo no RAP as coisas que você vem fazer aqui. Então, acho que é esse, quando a gente fala de relacionamento, de fomentar essa relação, chamar pelo nome, é, é isso que a gente busca. E a primeira é um horror e acontece em todo canto e em todas as esferas. Nós vivemos atrás de corrigir determinadas posturas que também não são santas aqui dentro. A gente sabe que existe, não são só os frequentadores, a gente que faz, a gente sabe que passa por, por dificuldades. A gente não sabe o que as pessoas vivem em casa. Você que é ativista sabe disso. Então, às vezes... Alguém bate na mulher em casa e chega aqui fala grosso e a gente não entende. Ah, mas em casa ele bate e aí está tudo certo. Ou ela apanha e ela que reage de outro jeito. Então, assim, é muito difícil você falar de, né, de questões sociais nesse nível, porque tem uma, uma camada lá embaixo, lá atrás, que a gente não tem o menor conhecimento. Então, é um desafio diário. O que você está falando que em outros shoppings existe, existe sim em nossos shoppings também. Não existe como padrão, não pode ser padrão. Mas a gente é muito preocupado em acabar com qualquer tipo de, de estereótipo, de ação por estereótipo. E quando falaram em periferia, você pega o que significa periferia. É só geográfico. Diz a ela, o que é, que é periferia? Periferia é só porque está no entorno? Galera, muito obrigada. Foi massa. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada.